Queria, primeiro de tudo aqui, né, saudar a todos os que estão nos assistindo. É uma, uma honra, 901 pessoas assistindo agora. Isso aí, obviamente, é sempre uma, uma, uma grande satisfação nesse primeiro esforço aqui né, do, do governo de São Paulo, do Estado de São Paulo, para a gente vir a público e, e de fato, poder tentar né, começar de uma maneira mais, mais contundente, a gente trazer passos cada vez mais seguros para essa transição. Queria só confirmar aqui mesmo, né, com a equipe, se está tendo a transmissão de fato, porque o que está aqui no meu YouTube, a princípio não está. Então, eu vou dar uma pausa para não começar o conteúdo. Vocês podem fazer essa verificação para mim? Está transmitindo, sim, Renato. É. Então, qualquer coisa vocês editam, tá? Para todo mundo que está assistindo aí, porque... Pronto, agora sim, agora sim, olha que gafe em mim. Primeira vez né, que a gente faz isso, acontece. Galera, agora sim, tá? É, meu nome é Renato Fenilli, eu estou aqui acompanhado da melhor equipe que poderia capitanear essa transição rumo à nova lei de licitações. É, eu não vou agora, agora, nesse momento, fazer uma apresentação mínima de quem está comigo, né, em respeito ao horário, depois eu vou dar orientações gerais, depois eu vou passar a fala para quem está aqui me ladeando, ou melhor, eu estou ladeando, né, os outros, mas nesse momento, com muita satisfação e já com um senso grande de agradecimento, eu passo a palavra aqui para o secretário Leonardo Sultani para fazer a abertura desse webinar. Sultani, contigo. Obrigado, Renato. Boa tarde a todos. Queria aqui começar cumprimentando toda a equipe da Secretaria de Gestão envolvida nesse projeto de transição, os nossos colegas da Procuradoria-Geral do Estado, nossos colegas da Secretaria de Fazenda, enfim, aqui representados inclusive pela nossa é, escola de governo. Enfim, é com muita satisfação que eu dou início aqui a esse primeiro webinar diretamente relacionado a esse processo de transição das leis 8666 e 101520 para 14133. É claro que esse processo de transição, ele envolve alguns aspectos muito específicos. Primeira etapa, etapa de regulamentação. Segunda etapa, sistemas. Terceira etapa, capacitação. Quarta etapa, comunicação. Todas essas etapas, elas são importantíssimas. E todas essas etapas, em um maior ou menor grau, elas podem ser conduzidas de uma maneira concomitante. Eu acho que esse primeiro webinar está direcionado ao primeiro passo, que é passar as orientações como será a transição. Efetivamente, os marcos temporais dessa transição, destacando que hoje foi editado, publicado no Diário Oficial do, do Estado o Decreto 67.570 que estabelece essas regras com o objetivo de conferir maior segurança jurídica a esse processo aqui no nosso estado de São Paulo. Então, sem entrar aqui, não é, Renato, em qualquer spoiler ou em qualquer outro comentário, porque temos aqui toda uma equipe é, que vai se dedicar, né, nas próximas horas, a apresentar todo esse trabalho, enfim, esclarecer dúvidas. É, só tenho aqui que agradecer é, a toda a equipe envolvida nesse processo, que tem conduzido essa, esse trabalho de transição e agradecer também a presença aqui dos nossos colegas, dos mais diversos órgãos e entidades do Estado de São Paulo. É, nós compreendemos aqui é, que há uma certa apreensão, mas a mensagem que eu passo a vocês é que a Secretaria de Gestão e Governo Digital está integralmente digitada para que essa transição ocorra da maneira mais segura possível. Então, sem maiores delongas, por favor, Renato, te devolvo aqui é, a palavra, já deixando aqui o meu agradecimento por também ter aceito participar desse nosso grupo de transição. Um abraço a todos vocês e tenham aqui um bom evento. Obrigado, Vilso Tani, agradeço muito aqui, em especial pelo convite, queria registrar meu agradecimento não só a você, né, na sua pessoa, mas também ao Caio, né, secretário, pelo convite aí para eu poder integrar uma das melhores equipes profissionais que eu já vi. Muito obrigado. E agora eu volto então aqui a palavra, é um webinar muito especial que a gente está trazendo aqui, é o primeiro de muitos, já posso colocar aqui para todos que a gente vai ter um próximo webinar, talvez segunda ou terça-feira, semana que vem, um plano de comunicação começa a ser executado a partir desse momento, e o que eu posso dizer né, de agora, nesse momento, é que a gente começa né, de uma maneira, por um ato que foi publicado hoje, a gente começa a ter ações, como eu disse, né, mais formais e robustas para essa transição rumo a nova lei de licitações. Antes de começar o conteúdo mesmo em si, eu queria só pontuar que essa ação aqui, esse webinar, não é uma iniciativa minha, jamais, né? é uma iniciativa do governo do Estado. E para isso, é uma tentativa que a gente está fazendo muito exitosa, de tirar fronteiras entre órgãos, cada um com a sua competência, mas agindo com muita sinergia. Então, eu tenho uma, a honra, enorme honra, de dizer que aqui comigo nós temos representantes da PGE, e eu vou passar a palavra daqui a segundos, né, para uma pessoa que eu tenho uma enorme admiração, por favor, já pode abrir a câmera, que é a Alessandra Obara. Temos aqui a Rita, né, coordenadora da BEC, temos né, pessoas da, da Secretaria de Gestão, depois eu vou passar também a palavra... Denis, da tá PGE, não só tá a tá a Luciana, tá o Fabrício, que vocês vão conhecer, se é que já não conhece, tá? Temos pessoas também da Prodesp e é um, então, um esforço contínuo. Nesse momento, eu queria convidar um pouquinho... Oi, Célia, agora sim estou te vendo, que bom. Eu queria passar a palavra, né, para a só alguma coisa que eu queria dizer nesse momento. Poxa, Renato, a gente está há 15 dias da virada de chave, etc., né? Digo, segurança, serenidade e uma transição aí, né? Com muito, muito, muito zelo e sem muita disrupção e alarde, é o que a gente vai estar entregando aqui. Eu queria enaltecer publicamente, tem pouca gente vendo a gente, cara, são umas 1.200 pessoas, eu queria enaltecer o trabalho feito pela PGE desde a gestão passada, esses últimos meses, tá? Que vem aí, meses e meses, no plural mesmo que culminaram em 11 minutos regulamentares de ótima qualidade que vão estar sendo entregues nos próximos meses após uma natural lapidação e diálogo, simplesmente. Então, Alessandra, eu conheci você né, o ano passado num evento em São Paulo. Eu registro aqui meu agradecimento e meu... Né, minha admiração em público, e eu queria passar a palavra, queria que você falasse um pouquinho da PGE, de tudo que vocês né, fizeram e, e da expertise que vocês têm. Obrigado, viu? Obrigada, obrigada, Renato, pelas generosas palavras. É, queria dizer que é um prazer enorme poder estar tá trabalhando com você é, aqui nessa etapa agora de, de transição né, do estado de São Paulo para a Nova Lei. Bom, boa tarde a todos. É uma alegria enorme para a gente, da Procuradoria do Estado, estar participando desse webinar hoje, porque, como foi dito aqui, é a primeira ação de comunicação que vai mostrar para vocês um trabalho que vem sendo feito pelo Estado de São Paulo já há vários meses. Então, desde o início em que a nova lei entrou em vigor, a gente construiu um grupo de trabalho multidisciplinar aqui no Estado, porque a gente entende da importância do, do trabalho conjunto. Então, é, chamamos a equipes de tecnologia, a, toda a equipe da secretaria da BEC, é, a nossa própria equipe aqui da PGE, responsável por auxiliar nesse trabalho de regulamentação, porque não adiantava, obviamente, não adianta a gente produzir normas que não tenham aplicabilidade prática. Então, o Estado muito atento a essa questão da praticidade, da operacionalização da nova lei com segurança jurídica e de uma forma bastante é, tranquila para que a gente é, conseguisse é, refletir todos os possíveis percalços que a gente possa vir a encontrar e a gente ainda vai encontrar alguns obstáculos que a gente não consegue antever todas as dificuldades, mas a gente está tentando cobrir todos os pontos cegos que a gente pode. E daí a relevância desse trabalho multidisciplinar. Então, é uma equipe que tem uma formação bastante diferenciada e bastante complementar, o que enriquece muito o nosso trabalho. Então, é, eu sempre tento transmitir alguma tranquilidade, porque eu sei que a ansiedade é grande, é, mas confiem na gente. A gente está fazendo um trabalho já é, há bastante tempo, com bastante cuidado e com os melhores profissionais que a gente tem aqui no estado de São Paulo. Então, queria aqui também agradecer é, a parceria da Rita, é, que foi assim essencial desde as primeiras reuniões que a gente fez para tratar da nova lei de licitações. E da, de minha parte, aqui da, da área da consultoria da Procuradoria-Geral do Estado, posso dizer que a gente tem os dois colegas especialistas no assunto, que estão participando também do grupo desde o início, junto comigo, que são o Fabrício e a Luciana, muitos de vocês devem conhecê-los. E o trabalho deles é realmente, assim, primoroso e não só deles, mas de todo esse grupo, mas da minha parte, assim, posso dizer que eu destaquei é, colegas realmente muito preparados para participarem disso, para que essa transição seja tranquila, tão tranquila quanto possível. Estamos nos esforçando para isso. Então, obrigada, é um prazer enorme, uma felicidade grande estar aqui. E só reforçando que essa é a primeira... É... Primeiro webinar que a gente faz, a gente ainda vai conversar muito, ainda vamos trocar muito figurinha. Certo, Renato? Obrigada. Alessandra, arrasou, viu? Tá? É sensacional. E, galera, pô, eu tô no chat aqui, tô ouvindo, né, tudo. Pô, que hora? alguém perguntou, que hora vai começar a falar da lei? Calma, ou coração, ou coração. Por quê? E não é brincadeira, não. É minimamente essencial, nesse primeiro instante que a gente tá vindo a público aqui, Cara, dando a cara, é uma coisa que vai estar, tá? a gente vai virar habituês aqui em conversa. A gente vai fazer do Estado, cara, mais ainda, uma referência em compra pública no país mesmo, mais do que já é. Agora, nesse momento, é minimamente essencial, e não posso prescindir disso, que vocês conheçam quem vai estar tá falando com vocês, tá? Pelo menos as instituições. Então, Rita, queria também pedir para você, e aí a gente vai começar a falar do conteúdo, cara, daqui uns 5, 6 minutos, né? Segundo o coração, Rita, tá? Queria aqui com muita honra, muita alegria, também te convidar, né, aqui, obviamente, para você falar um pouquinho né, da Beck, tudo nesse papel de transição. Rita, contigo. Olá, Renato, muito obrigada. É uma alegria imensa, mesmo, é um prazer. A gente está quase passando por esse momento de transição com esses parceiros incríveis com você, né, que é além daí da nova lei, todo mundo queria te conhecer, principalmente aqui em São Paulo, acho que é uma expectativa bem grande aqui da gente, né, de te conhecer. A honra que a gente tem que trabalhar estar nesse momento contigo e com esse time, né, que na verdade, como bem falou a doutora Alessandra aí, tocando isso de uma maneira tranquila, muito parceira. A PGE sempre esteve conosco aí desde o início da BEC. Né? Todo mundo fala, é a BEC, é a BEC. Mas tem todos esses parceiros que ninguém vê né? e que faz tudo isso acontecer, que é realmente a PGE, tudo que ela nos apoia sempre, a Prodesp, toda a sua equipe. Quando eu falo, eu falo em nome de toda a equipe. A equipe da Secretaria da Fazenda também, a Egesp, sempre também muito parceira, nos apanhando nos nossos cursos. aí Todo mundo sabe a importância dos do cursos que eles têm no estado e todo mundo usa muito né, a EGESP. Então, assim, uma alegria muito grande contar sempre com essa equipe toda e também o um grande desafio. né? Nós tivemos o desafio aí ao longo da vida. Então, quando você falou, calma o coração, a gente passou por isso, né, Renata? Quando foi a implantação do pregão eletrônico, o coração acelerou também. Agora acho que está todo mundo de coração acelerado, mas o objetivo não só deste webinar dos outros que virão pela frente é ir acalmando e trazendo aos poucos a, a tranquilidade que todo mundo espera. Tá bem? Obrigada, gente. Valeu, Rita. Bom, eu queria aqui né, sempre só, só fazer aqui mais, mais dois convites rápidos, mais essenciais, tá? E, obviamente, não me furtando de alguma gafe, podendo, nesse momento, não estar tá convidando aqui alguém. Mas eu queria ouvir um pouquinho também, que se apresentasse, né? Só como uma representante da, da Prodesp, a Célia. Conheci a Célia aí há, há, há pouco tempo, né? Mas é uma pessoa que tem toda a minha confiança, tá? E é entre, entre, né? Aí, uma das incumbências da Célia, é, Coitado, eu ia falar, mas é, é feio, né? é prover, obviamente, a integração da BEC com o PNCP e IV. Célia, queria que você falasse também rapidamente do papel da Prodesp, a institucional, nessa transição. É, boa tarde a todos. É, estou aqui né, representando um time que também está, que nós estamos aí trabalhando justamente né, como representante do Estado, né, o fornecedor de TI do Estado de São Paulo, essa integração da BEC com o PNCP, com a nova lei, estamos atuando, temos equipe aí, o Cristiano, vou citar alguns nomes, né, que já atua na BEC há bastante tempo, está tocando isso, Marcos Id e o Alessandro, com o Ciafem e com o Contabiliza, tratando aí de todas as integrações necessárias. Não estamos medindo esforços para que, tudo saia, né, seja o menos traumático possível para todos os sistemas estejam aí o mais adaptado dentro do nosso prazo, tá? Quero que fiquem tranquilos, o time está aí realmente empenhado, tá bom? E podem contar conosco sempre. É um grande prazer aí para a gente estar tá fazendo parte dessa equipe. Obrigado, viu, Célia? Brigadão. E eu queria aqui, né, deixa eu ver se está se conosco, obviamente tá? Eu queria também chamar o Denis, tá? Denis aqui da, da, da secretaria, queria também que ele falasse, ele tá sendo aí, né, o braço direito, esquerdo e muita coisa mais. Denis, por favor, né, passo a palavra aqui a você. Olá, Renato, tudo bem? É, queria agradecer aí as palavras, é, falar que a secretaria aqui, a equipe que trabalha na coordenadora de gestão também, está à disposição, é um trabalho muito legal que a gente tem desenvolvido já com a Doutora Obara lá atrás, a ONU e a a Luciana, o doutor Fabrício, acho que isso é importante, entre outros parceiros da BGE, a Rita, a Ana também, pela Beck que participou de várias reuniões que a gente tem discutido e feito o diagnóstico. Então, é importante a gente, nesse momento, discutir os detalhes, como essas coisas estão acontecendo, as dificuldades e as propostas. Então, assim, é como você tem dito, nós né? estamos ansiosos, mas agora com esse processo de comunicação também, da publicação dos decretos, a gente vai dando nas organizações, das atividades, como vai acontecendo. Prazer trabalhar com essa equipe aí. Obrigado a todos. Parceria com, desde a escola, a fazenda, com todos. Obrigado. Obrigado, viu, Denis? Bom, vamos lá. Vamos começar aqui, só para todo mundo se organizar, tá? É... Deixa, deixa eu me falar aqui. Isso, pronto. É, esse webinar está ficando gravado. Eu queria enaltecer muito, muito, muito a EGESP, tá, que está aqui hospedando, está promovendo aqui esse, esse webinar. É realmente uma escola que cada vez mais vai ter um papel muito significativo. E já falo em público aqui, né? Eu tenho um, um, um sonho, um projeto, uma coisa que vai, obviamente, espero fecundar na escola, que vai ser a escola, talvez não a primeira, não sei, né? Mas que vai oferecer a certificação profissional, né? Para a gente de contratação mais top do Brasil. A gente vai ver isso aí. Então, queria muito aqui fazer o agradecimento a Cláudia e todo mundo da EGESP, que é uma escola, com certeza, assim, de muita excelência. Ao longo do tempo... Cláudia, quer falar um pouquinho? Tá? Queria também ceder a palavra para você, por óbvio, né? Por gentileza. Boa tarde a todos. Queria agradecer né, a participação de todo mundo aqui. A gente já está com 1.400 pessoas nos assistindo. É, para a gente, né, para a escola que tem atribuição né, de fazer a capacitação dos servidores públicos é, do estado de São Paulo, é muito importante é, participar dos trabalhos da comissão para que a gente né, possa ficar é, acompanhando e, e atualizados né, nas nossas capacitações e é, que a gente possa ofertar, né, de uma maneira massiva, né, a gente vem trabalhando já há algum tempo nessas capacitações, ofertando desde 2021, né, algumas capacitações, e agora, né, numa parceria, já posso anunciar aqui numa parceria com a escola, né, da PGE e a escola do TCE, a gente vai sim ofertar uma capacitação de uma forma mais massiva para todos os servidores. Então, em breve, aguardem notícias, né, a gente vai fazendo aí as nossas divulgações e trabalhando aqui em conjunto com a comissão. Queria agradecer a comissão também é, por ter é, tá usando aqui o nosso espaço também, né? importante isso e Passo a palavra e devolvo a palavra para você, Renato. Obrigada, viu? Eu que te agradeço, viu, Cláudio? Então, vamos lá. Bora lá, galera. 2 h 52 né, aqui em Brasília, literalmente em Brasília, eu estou em Brasília. Eu só queria me, me, me apresentar aqui minimamente. né? Meu nome é Renato Fenilli. Eu estou aqui a convite né, do, da Secretaria de Gestão e Governo Digital do Estado de São Paulo, presidindo a Comissão Especial de Transição para a Nova Lei. Aceitei o desafio, por óbvio, né, é um desafio, eu só queria registrar aqui, né, que estou aprendendo cada dia mais, é uma relação aí que, que eu só estou, né, tendo a honra de trabalhar com uma equipe maravilhosa de São Paulo, faço isso aí sem ônus e jamais poderia ter ônus numa tarefa tão, tão grande, uma tarefa tão brilhante como essa, então esse aí é um primeiro ponto. E aí eu estou desde o dia 17 de fevereiro, salvo o melhor juízo, que é quando houve a publicação da, do decreto de formação da comissão. Dias subsequentes, houve, via resolução, me corrijam, né, a designação dos membros dessa comissão. E quem falou com vocês aqui, né, em especial, nem todos, né? mas a Rita, o Denis e entre outros colegas que vão estar aqui hoje, são componentes dessa comissão que, obviamente, tem que se debruçar em como fazer a transição mais segura, mais escorreita, mais ponderada, mais acurada para o Estado de São Paulo, que é, obviamente, das economias mais pujantes em nosso país. Eu queria, né, antes, única coisa, saudar algumas instituições que se aproximaram da comissão nos últimos dias, tá? em especial o TJ de São Paulo e o TCE, Tá, o TCE está sendo muito parceiro aqui. E queria registrar, cara, só também um, uma pessoa, né? É, é, especial, que é o Guilherme Jardim do, do TCE, cara, que é um cara brilhante também, conheci há pouco tempo, e eu espero que a gente possa trocar muita figurinha para fazer a melhor coisa aqui para São Paulo. Pronto, é isso. Vou começar aqui. Ah, por óbvio, né? A gente tem aqui esse webinar, ele fica hospedado e gravado aqui no canal do no YouTube. Estimo que em até 50 minutos, a partir de agora, né, 40, 50 minutos, a gente esteja dando fim a esse webinar, tá? peço por enorme gentileza a todos os 1.500, mais de 1.500 pessoas que estão nos acompanhando que compartilhem esse conteúdo, tá? compartilhem, porque é um esforço de capacitação e isso daí é, é, com certeza, algo que nós todos do Brasil, não só do estado de São Paulo, estamos carentes, tá bom? Então, me permitam aqui, muito rapidamente, só expor o que é o um mote hoje, hoje, aqui desse, desse webinar, que é justamente um decreto publicado hoje, tá? que fala sobre marcos temporais de transição. Tá? Então aqui o que acontece quando a gente fala de transição para uma nova lei? Renato, como assim nova lei? Cara, não estou nem sabendo de nada. Justo agora que eu estava quase aprendendo a 866, cara, que azar! Putz, grila, Boa, deu azar mesmo, uma pena. Porque em mais duas semanas e meia vai haver a revogação da 866, da lei 10.520, daquela é lei do pregão e de uma lei talvez de pouco uso do Estado, né? Que é do artigo 1º ao 47-A da lei do RDC, a 12.462 de 2011. Então, a partir de 1 de abril, mentira, a partir de 3 de abril é que a gente tem o uso da nova lei como compulsório. Por que 3 de abril? tudo, Porque a lei fala, não vai ter que passar dois anos, desde que a nova lei foi publicada, para esse convívio entre leis. Mas como o 1 de abril desse ano cai num sábado, então, o último dia útil de vida, da 8.66, 10, 520 é dia 31 de março. E o primeiro dia útil, que vamos ter apenas uma lei geral de licitações no Brasil, a 14.133, é dia 3 de abril desse ano. Está aí, né? Hoje é dia 16, é isso? Então, está aí. Está há 15 dias, aí a nossa carruagem virou abóbora, mas a gente vai dar um jeito aqui da nossa abóbora, né? Ela, cara, tem um sabor muito especial e a gente conseguir, de fato, sair muito bem do outro lado. Quando a gente fala de transição, eu posso falar muito sobre isso, mas eu não vou me estender. Eu vou estar muito junto com vocês aí em esforço de capacitação, em webinars, mas hoje eu quero ter um recado mais pontual. Então, quando a gente fala de transição, é óbvio que a gente tem que tocar cinco dimensões: regulamentação, tá? A gente tem que aí ver essa coisa. É uma lei que nasce como um grande esqueleto e a gente tem que colocar vários regulamentos em pé para colocar nesse esqueleto, que ele não para em pé, tá? Vamos combinar? Ele não para em pé. Então, a gente tem que colocar carne, tendão, músculos, para minimamente... E são 70 atos infralegais, que, obviamente, e é uma estratégia de regulamentação que eu entendo como mais acertada, tá? Não é crítica a ninguém que fez ao revés, você tem um trade-off entre as duas, mas eu entendo que a gente se debruçar nos regulamentos essenciais à nova lei, trazendo regulamentos mais seguros, mais sólidos, com um potencial de inovação, ele é, de fato, uma estratégia de regulamentação melhor do que você fazer uma grande regulamentação agora, né, um decretão, que, de repente, ele pode ter, não estou dizendo que tem, não é crítica a ninguém jamais, mas ele pode ter uma qualidade de regulamentar, talvez, mais fraca, naturalmente, mais fraca. Então, a estratégia de regulamentação adotada e bem, muito bem capitaneada aqui, né, pelo Estado, e aqui o realce, mais uma vez, recai sobre a PGE, é a gente fazer atos de uma robustez muito grande nos moldes como foi espelhado no âmbito do Poder Executivo Federal. Então, esse daqui é uma coisa que a gente vai ter que se debruçar. Sistemas, tá? Tem que ter sistemas. É uma lei, a primeira lei que nasce no âmbito do governo digital pessoas, e essa variável aqui central é a mais importante de todas, mais importante, sempre, e não é uma fala demagógica, a gente tem que investir em pessoas, em capacitação, não é capacitação, me desculpem, eu não quero capacitação, eu quero gestão por competências, tá? que é uma coisa que vai além da capacitação, eu quero gestão por competências, e com certeza a escola, nós, né, e todo o ecossistema de compras vai poder ter uma marca muito forte nisso aí, e justamente por pensar em pessoas, que a gente não pode agora, dia 31, né, de março dizer, olha, vamos para outro sistema, não, não existe, então pode desconsiderar a cultura. Temos que pensar em estrutura. Com certeza, a nova lei, ela traz um comando muito cristalino, sobre, por exemplo, o fracionamento de despesa, que vai ensejar um controle muito mais rigoroso sobre dispensas de licitação por valor. Então, a gente tem que pensar em estrutura. Número de unidades gestoras na estrutura, como que vai se desenrolar isso daí. E processos, tá? E é justamente nessa última variável, processos, o timing processual, que o decreto que saiu hoje, ele vai se debruçar. Então, esse é o decreto de hoje. Desculpe, mas eu não posso começar né, aqui um trabalho sem novamente enaltecer o trabalho que o Fabrício e a Luciana, nossos colegas aqui, daqui a pouco eu vou passar a palavra para eles, né, nossos colegas da PGE fizeram aí na escrita. Né, eu posso dizer que eu dei alguma sugestão micro, mas o mérito muito grande é deles, desse decreto aqui. Aonde que está o cerne né, disso daí. Obviamente, nós temos um artigo da lei, esse 191, que está dando o que falar. Mas nada, cara. Eu não sou uma pessoa, e essa comissão, eu posso dizer, talvez tomar a palavra, só nesse ponto, nós não vamos trazer polêmica nenhuma. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. A gente vai trazer solução. Esse decreto, ele traz uma interpretação desse artigo 191 da lei, que fala, olha, eu sou bolado, bolado mesmo, com, com um slide cheio de escrita. Então, vamos traduzir? Galerinha do bem, até 31 de março, você, órgão, você, entidade, pode optar, e a palavra-chave é optar, publicitar ou contratar diretamente pela lei nova ou pelas leis que estão respirando por aparelho agora, tá? Só que essa opção tem que estar tá depois indicada expressamente no edital ou no aviso de dispensa e etc. Mas olha só, você não vai poder depois aplicar de maneira combinada. Ó, oh, esse edital, metade pela nova lei, metade pela lei não, pô, escolheu uma lei, vamos ser fiel, né? É só ela. E é isso. E aí veio uma discussão mais recente, não vou entrar nenhum, nenhuma narrativa, né, de onde que veio, de onde que não veio. Se alguém quiser depois, cara, me pagar um suco verde, eu não bebo nada, tá? Um suco é com com todas fofoca por trás, mas agora não. Agora o que importa é. Tá. Eu posso optar Publicitar pela lei antiga. Até quando? Até 31 de março. E esse decreto, o 67570 de ontem, publicado hoje, traz esses marcos temporais para o estado de São Paulo. Então, é possível fazer a opção em fase preparatória até 31 de março. tá Então, até 31 de março vai ser colocado, olha, esse processo aqui, Cara, o processo que está em instrução, ele vai ser licitado pela 8.66, para 10.520 e tudo bem. Aí, cara, passou 31 de março, tudo bem, está safinho, tá seguro, tá seguro, tá? Você, depois de 31 de março, você ainda vai poder publicar, você vai poder seguir a instrução desse processo em fase preparatória e vai poder, né, em meses seguintes, publicar esse edital. Renato, não creio. É isso mesmo? É isso mesmo. Vai para mim. Tem Tenha fé. Mas lei não morreu? Tudo bem, mas são os fenômenos do mundo jurídico, cara, que estão, né, os anjos estão aí, né, dando aí um, um bom de um axé para você que está seguro. Até quando que eu vou poder publicar meu edital? Pela 10,520, até o dia 29 de dezembro, tá? E tem aqui os marcos, que é a publicação do edital, né, no Diário Pessoal do, do Estado... O extrato de ratificação de uma condição direta também publicado. Ou, eventualmente, se for uma condição direta não sujeita à ratificação, é o contrato celebrado. Beleza, galera? Nem sei como eu estou indo, porque quando eu compartilho a minha tela, cara, só eu apareço no mundo. Vocês estão me ouvindo ainda? Estão, né? Tá? Beleza, beleza, beleza. Não, ô Jorge, calma, cara. A gente vai ver aí. A Beck, Não, calma, cara. Tudo vai dar certo. Tá? Eu fico vendo aqui as, as coisas. Beleza, beleza. Cara, aqui é bom que vocês ainda não estão aí, né? Assim, eu acho que 1.500 pessoas ia bombardear de dúvida. Não dá para a gente ter aqui uma, uma conversa mais paulatina. Tudo bem, galera? Tudo. Então, isso que ocorre. Você vai poder colocar aqui, até dia 31 de março, essa situação de opção em fase preparatória. O que, que ocorre? Né? ocorre, no entanto, que a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Fábio, né, ó, tudo eu vou responder. Sumiu os slides? Sumiu, né? Sumiu os slides que eu quis aparecer aqui para você. Tá? Alto e claro, beleza. Só estou dando um cheque aqui no, no chat. O que acontece? Tem que tomar muito cuidado. Por quê? Passou 31 de março, virou a semana, cara. Aqui, isso. Beleza. Só estou ouvindo aqui. Passou 31 de março, chegou dia 3 de abril, cara, não tem como você fazer opção, porque, de fato, a lei morreu. Renato, qual é o nome técnico? Fiquei curioso pra caramba. Qual o nome técnico que, jurídico, assim, que me traz esse resguardo de eu poder usar a lei, mesmo quando ela morreu? tá? Você pode usar Nesse caso aí, existe um conceito que te abarca em você estender os efeitos né, de uma lei, mesmo quando ela chegou ao fim, ao decurso da sua vigência. E esse conceito jurídico é chamado de ultratividade E é nisso que está repousando essa, essa, esse comando do decreto. Tudo bem? Vou continuar aqui. Porque o decreto ele foi, ele tem uma técnica que, a meu ver, obviamente eu sou um pouco tendencioso né, para isso, mas é bacana, porque ele pega não apenas a instrução da fase preparatória, ele traz também um prazo limite para os credenciamentos e os contratos por prazo indeterminado. Renato, peraí, mas o contrato não tem que ter uma vigência? Tem, para serviços essenciais a jurisprudência já foi pacífica. Olha, energia elétrica, água, tudo, você pode ter contratos por tempo indeterminado, mas os contratos de hoje estão calcados na 8666, assim como os credenciamentos, às vezes a gente faz muito de clínica, né, da área de saúde, também são credenciamentos baseados na 8666. E aqui foi colocado um prazo até o final desse ano para que novos credenciamentos sejam realizados. Galera, papo reto com vocês. Os contratos para o prazo indeterminado, eu entendo que dá tempo mesmo de fazer até 31 de dezembro, 29 de dezembro que seja, né? Tá? Até eu coloquei errado aqui, ó. Não, tá, coloquei certo o prazo, tá, o de dezembro. Agora, eventualmente, talvez o credenciamento não vai dar, porque às vezes é muito credenciamento, o regulamento ainda não saiu. Se for o caso, e falo logo, tá? Tá. Cara, chegou mais para frente, foi o caso, não está dando tempo, a gente pode postergar um pouquinho esse prazo, tá? Do credenciamento, é o que eu vejo. Agora, o resto, né, eu entendo que é prazo minimamente razoável, a gente vai ter nove meses para concluir uma fase preparatória de uma licitação que já começou a ter sua instrução agora, e é esse prazo. Apenas para esclarecer, hoje saiu também na verdade, amanhã é publicada a portaria do governo federal. Tá? que traz o prazo. Eles colocaram até abril, até abril do ano que vem. Em meu juízo, é um prazo talvez um pouco elástico demais. Tudo bem? Eu acho que dezembro entra aí no mínimo de um bom senso. E tá? Então é isso que a gente vai estar tá adotando por hora. Mesmo porque o intuito aqui é fazer uma boa transição. O intuito, jamais, posso frisar isso aí, jamais é procrastinar, o Estado a usar uma lei que é muito boa, muito boa. Não é perfeita, óbvio que não é, mas é muito boa, traz tá, remédios e, e prerrogativas e instrumentais muito maiores. Tá bom? Galera, vamos lá. Puts, aqui tá, né, tá, tá até um errinho aqui, ó. Vamos lá. Celebrei um contrato de serviço continuado em julho de 2023, pelas leis antigas. Eles podem ser prorrogados? Tem uma pergunta no chat sobre isso. Sim, pode. Renato, peraí, eu registrei agora que eu vou fazer meu, meu processo de condição de limpeza, recepcionista, vigilância, tudo, pela lei antiga. Acabou a, a contratação, acabou lá a sessão pública, assinei meu contrato em julho. Está previsto no edital e no contrato que ele é prorrogável até o limite de 60 meses. Quer dizer que eu posso prorrogar, prorrogar, prorrogar, e teremos, então... Lei 8666, em contratos, até 2028, cara, às vezes 29, sim, teremos, teremos, tá? Vida como ela é, zero de estresse. Beleza. Renato, tem outra pergunta para você. Eu fiz uma ata de registro de preços, eu, de novo, eu fiz a opção agora, tá? Antes de 31 de março, no meu processo, e aí acabei a licitação, fiz um pregão para registro de preços de cimento. Em outubro de 2023. Pela 10.520. Pode haver carona? Pode. Se tiver, obviamente, previsto em edital. Tá? Tem lá, previsto, sem problema. Eu optei até 31 de março, optei hoje. Acabou, o Renato acabou de falar, depois a Rita vai falar mais ainda, né? Depois a é Luciano, o Fabrício. Acabou esse negócio, saí correndo louco, né? Virado na zona, as... fiz meu processo aqui, cara. Vou fazer a listação aqui pela 10.520. Tô sapinho, dormi tranquilo. Só que chegou agosto, cara, eu já aprendi a nova lei, eu tô mais avessado, eu tô mais fluente. Eu não quero, eu quero mudar. Porque a nova lei, cara, ela possibilita o risco de preço de um ano mais um ano. Ela possibilita fornecimento de bens, como se, se o objeto continuado fosse. Ela é mais top. Eu posso mudar a opção? Pode, pode, sem problema nenhum. O que não pode é, você não fez a opção e lá na frente você vai querer licitar pela lei antiga que morreu já. Isso não pode, tá? Aí acontece o seguinte. Uhul! Cadê vocês? Vamos lá. Quero ver vocês aqui. Aí, ó. É uhul, né? Vai todo mundo ficar feliz da vida. Por quê? Pô, pô, o prazo, cara. Eu tô safinho agora. Vou poder continuar aqui, né? Essa, essa situação de lei antiga e etc muita calma nessa hora. Não é nada disso. Não é nada disso. Por favor, vai ser quase impossível eu tentar passar esse senso. Não se está prorrogando o dia 1 de abril. Tá? Não se está fazendo nada disso. Por favor. Né? O que se está fazendo é uma regra de transição apenas. Agora, o processo protocolizado no dia 3, você não fez a opção. Cara, esqueceu de fazer, putz, dei mole. Não fez a opção. O processo protocolizado no dia 3 de abril é pela lei nova. Então, ó, não se engane. Não se engane, tá? Não está havendo a possegação do prazo de revogação das leis anteriores. Dia 3 de abril não existe 866, não existe o decreto 1024, que é o do pregão, né, o federal, não existe nada disso, morreu, tá? Dia 3 de abril, a carruagem virou abóbora, se você não se planejou. E aí, agora, então, assim Renato, oh, peraí, eu quero me planejar. Como que você se prepara para o pós-primeiro de abril? Nesse momento em que eu criei uma espécie de clímax aqui, eu queria fazer uma breve pausa, porque eu tenho talvez a atenção de vocês, porque depois disso aqui, vão vir três slides, ó, Sugestões bacanas para a gestão, tá? De vocês todos. Mas eu queria, nesse momento, como já anunciado, eu queria chamar também aqui ao palco virtual, né? Em primeiro plano, eu acho que podem vir juntos, né? Eu acho que sempre é uma, uma boa coisa, ah, o Fabrício e a Luciana, tá? Porque. É, foram as pessoas, eu não preciso falar, não é rasgação de seda aqui, eu estive em São Paulo a semana passada, fui para uma agenda aí, né, no prédio, não pude conhecer a Luciana, infelizmente, presencialmente, né? mas eu registro também aqui de público, cara, que são dois quadros aqui, que raramente eu vi uma capacidade tão grande de trabalho e de resposta, sim, desprovidos de egos, assim, que querem somar. Então, Luciana, eu queria passar para você aqui a, a palavra. Queria que você falasse um pouquinho do decreto, né, do trabalho, e a mesma coisa do, do, da comissão, e a mesma coisa depois o Fabrício. Vou sair aqui um pouquinho, tá? vou fechar minha câmera, mas qualquer coisa depois eu volto. Oh, Renato, muito obrigada pela confiança, pelos elogios. Boa tarde a todos, parabéns também à escola. De, do Estado de São Paulo, na pessoa da sua diretora, da Cláudia, pela iniciativa desse webinar, que certamente será o primeiro de muitos. Então, vamos todos nos preparar. É, também cumprimento os demais membros da comissão, da, da qual eu faço a honra, tenho a honra de fazer parte, na pessoa do seu presidente do Renato, com quem o Estado de São Paulo tem a sorte e o privilégio de contar. É, eu gostaria de pontuar também que essa comissão, como já foi dito, ela é multidisciplinar, com membros da gestão, da Prodesp e da PGE, e podem confiar. É, na gente, a gente está muito, mas muito empenhado mesmo em oferecer para o Estado de São Paulo a transição mais suave e segura para a nova lei. É, hoje a gente teve a publicação do decreto e agora a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Primeiro, é, esse é o primeiro decreto, ele só cuida do marco temporal, Sistema, regulamentação, isso virá posteriormente. Vamos cuidar agora só dessa transição a partir da de primeiro, ou seja, 3 de abril. Uh, como já o Renato já adiantou, eu vou falar um pouquinho do artigo 1o do decreto e ele cuida da, dos requisitos para essa opção. Pela, pela utilização das atuais leis, 10.520, 8666. Então, até 31 de março tem que ter uma indicação formal no processo de opção por essas leis. Essa, essa indicação formal ela tem que ser aprovada pela autoridade competente e é muito importante, como o Renato já adiantou, a gente observar o prazo. É 31 de março de 2023. Bom, feita a opção... Ah, uma outra coisa. Essa opção vale tanto para as licitações quanto para as contratações diretas. Feita a opção, a gente tem que é, publicar, iniciar a fase externa, quando for uma licitação ou a publicação do contrato, a, nas, nas contratações diretas, até 29 de dezembro de 2023. É, uma vez feita a opção, a lei escolhida ela vai acompanhar toda a vigência do contrato, a semelhança do que ocorre nos contratos vigentes antes da nova lei, bem como aqueles que foram firmados nesse bienio de convivência entre as leis. Uma outra coisa que o Renato já adiantou, feita opção, é possível ainda na fase interna, na fase preparatória, a opção pela lei 14.133, caso se verifique posteriormente que é a mais adequada. É claro, isso tudo na fase preparatória, iniciada a fase externa, aí não, não teria muito como voltar, voltar atrás. Uh, bom, era mais ou menos isso, só dizer para vocês que a ansiedade de todos é muito grande com essa lei e que é, a gente está empreendendo todos os esforços possíveis para que tudo corra bem e a gente consiga enxergá luz no fim do túnel a partir de abril, tá bem? Agora eu vou passar a palavra ao Fabrício, que tem algumas considerações dos outros artigos do decreto. Sim. Boa tarde a todas as pessoas presentes. Gostaria de agradecer muito a presença de todos e Agradecer as generosas palavras do Renato, agradecer a Luciana e todos os membros da comissão e a, a escola também. Eu vou compartilhar brevemente aqui com dois, dois slides que nós eu preparei com a Luciana a respeito desses artigos do decreto, que acho que para visualização dos requisitos é interessante. E, basicamente, como a Luciana já já comentou, uh, há, por trás da, do decreto... Uh, uma interpretação do artigo 191 da, da lei 14.133, que é a nova lei de citações, e essa interpretação, ela ela é a mesma interpretação que dá respaldo para todos os artigos do decreto. Então, quando nós estamos falando aqui de alguns casos específicos que têm algumas regras que parecem umas regras diferenciadas, na verdade, eles são são regras que, que apenas trazem um, uma segurança de uma interpretação que na verdade já decorre da própria lei 14.133, né? Então, nesse primeiro slide, a gente vê os requisitos que, que a Luciana já comentou, que envolvem a indicação formal do processo administrativo, aprovação da autoridade competente, né? Observância daquele termo final da opção, que é 31 de março, que é de último antes da falei de licitações estabelecer a revogação das leis anteriores, e a publicação digital tem que vir até o último dia útil do exercício de 2023, né, que é 29 de dezembro, e, e a opção, então, ela tem que constar do edital do instrumento da contratação direta. É, e, então, por que que tem algumas disposições específicas para outras hipóteses no decreto, que é o que a gente trata aqui no segundo slide? As atas de registro de preços, os processos de credenciamento e as contratações de serviço público com prazo indeterminado, elas poderiam gerar algum tipo de dúvida se só fosse estabelecido um decreto geral com os requisitos da opção, porque elas têm algumas peculiaridades que poderiam levar a alguma certa, alguma certa divergência interpretativa sobre como que aplicar, então, o artigo 191 da lei 14.133 para essas situações. Mas a lógica por trás é a mesma lógica para todas essas situações. Por que, que então, há uma disposição dizendo que a ata de regime de preços se houver uma opção pelo regime anterior a 31 de março de 2023, por que que tem uma disposição dizendo que a então ela pode ser utilizada durante toda a sua vigência, que sendo de um ano no máximo pela lei, ela poderia chegar até, se por exemplo, se a licitação ocorrer no meio do ano, ela poderia avançar até sobre um período de 2024? Por que que isso é autorizado? Porque como a, o artigo 191 ele estabelece que o, o, regime, a, a, o regime pelo qual se optou, ele perdura durante toda a vigência do instrumento, é, todo, ele, ele, ele se aplica a toda a licitação e perdura por toda a vigência da contratação decorrente da licitação. Como consequência lógica dessa disposição, é, a ata de regime de preços que decorre de uma licitação feita com base no 8666 ou na 10520, ela vai ter o mesmo regime jurídico pelo qual se optou. Não é possível mudar esse regime jurídico porque seria uma combinação de regimes jurídicos. Então, como a lei estabeleceu, se eu for feita a opção, o regime é pela regime anterior. Esse regime perdura durante a vigência do contrato que decorre da licitação. Então, a ata de regime de preços e os contratos que decorrem dessa ata, eles são regidos por essa legislação anterior. Então, é a contratividade determinada pela lei 14.33, quando se faz essa opção no prazo previsto nessa lei. Então, não é uma inovação aqui do decreto, é uma decorrência de uma disposição já da lei 14.133, ou mesmo o raciocínio se aplica para o credenciamento, se foi feito um credenciamento, uma opção regularmente feita no prazo da lei que a lei 14.133 estabeleceu para opção. se tudo isso foi feito conforme o artigo 191, então, esse regime jurídico ele vai reger o credenciamento e as contratações decorrentes do credenciamento. E o credenciamento é uma contratação com fundamento no artigo 25 do 8666. Então, é, quando se opta por fazer o credenciamento com fundamento do 8666, dentro desse prazo de opção, que é de, de, de até 31 de março, ou a consequência a aplicação daquela legislação. O, o que foi estabelecido nesse caso pelo decreto, foi um marco final para que não houvesse um, uma indefinição de qual vai ser o, é, a data de encerramento de um credenciamento feito em prazo determinado para o atendimento de uma demanda futura. São situações que precisam de algum tipo de definição pelo Estado para uma organização interna e para se estabelecer, então, qual, como que vai ser feita a transição e encerramento da aplicação do regime anterior. Então, é uma necessidade de organização interna e de definição de uma transição que levou o, o Estado a definir um marco temporal para que esse credenciamento feito por prazo indeterminado, com uma demanda incerta, com fundamento no, no 8666, se encerre até 29 de dezembro de 2023. Ou, ou Algum raciocínio parecido, então, acontece em relação às contratações de serviço público com prazo indeterminado. São situações de monopólio em que o prestador é uma concessionária ou uma permissionária de serviço público com uma atividade exclusiva. As contratações, às vezes, são com um contrato de adesão ou por instrumentos análogos. E nesse tipo de situação, às vezes, a contratação não tem um prazo determinado. Nesse tipo de situação, o Estado também estabeleceu um marco final, porque apesar da opção ser feita legitimamente até 31 de março, pela legislação anterior, não seria possível manter um contrato por prazo indeterminado por um período incerto e indefinido que iria avançar anos no futuro, porque é necessário também uma organização interna de quando vai ser feita essa transição definitiva para a nova legislação Então, esse último marco também entra no mesmo contexto. Então, a ideia aqui dessa exposição é só para mostrar. Como a Luciana pontuou os requisitos, os mesmos requisitos se aplicam para essas outras situações, são todas situações que decorrem de uma mesma regra jurídica da Lei 14.133. Não é uma inovação aqui do decreto, a não ser nessa parte em que ele trata da organização do Estado, do ponto de vista de definir o marco é, final para a transição, que seria 29 de dezembro, para essas situações com 1. e. Então, aqui é uma breve é, complementação aqui nessa segunda parte do que foi dito já pelo Renato e pela Luciana. Então, eu vou terminar aqui o compartilhamento da tela, agradecendo a atenção de todas as pessoas presentes, e eu passo a palavra, então. Fabrício, não sei mais o que falar depois que você falou, cara. Você explicou tão bem tudo, tudo, tudo. Tá? Eu estava até comendo biscoito aqui, porque eu não consigo nem... nem não tem mais nada para falar. Parabéns, cara. Você e a Luciana são pontos fora da curva. De fato, assim, de fato. Parabéns pela maestria também que você explicou as nuances do, do decreto, sendo bem sincero. Galera, vamos lá. Tá? Vou dar uma visão muito clara. Vocês estão na ponta aí, os 1.630 pessoas assistindo. Às vezes vai ter mais gente numa sala. Então, para a comissão, não se fudem de achar que tem mais de 2 mil pessoas que estão vendo a gente agora. Vamos pensar na gestão? Compra pública é gestão. Tá? E tem uma norma jurídica que o Fabrício explicou muito bem para a gente. Mas é gestão. O que, que eu faço agora? O que, que eu faço? Olha só. Tá? Entre outras coisas que a sua realidade vai trazer como indispensáveis fazer. Cara, o decreto me trouxe isso. Agora, está vigente o decreto. Eu tenho pouco tempo de reação. Eu tenho duas semanas e meia. Então, tem que reagir, tá Bora, galera. O que, que eu faço? Bom, temos uma situação em que o regramento... Os regra... A gente vai expedir um decreto na semana que vem, que a gente vai estar temporariamente, a priori é isso, tá? Não passou ainda pelo governador, não passou pelas instâncias, é uma ideia da comissão, que temporariamente a gente vai estar absorvendo os segramentos federais e conforme os segramentos estaduais sejam expedidos, a gente faz o um desmame dos segramentos federais. Ocorre que nem no nível federal até agora foi expedido o regulamento para registro de preços. E depois que você faz um regulamento desse, você ainda tem que elaborar as minutas padronizadas digital. Tudo bem? Então, o que se desenha é que até mesmo no âmbito federal, você vai ter um hiato de possibilidades de instrução de processos para registro de preços. Ponto. Então, o que vocês têm que fazer de lição de casa? Primeiro, identifique. Todas as atas de registro de preço vencendo. O que é vencenda? Que vão vencer. Até outubro. No mínimo, tá? No mínimo. E aí, de verdade, é uma recomendação que eu tô até me arriscando aqui. Não foi uma coisa que eu alinhei com a comissão, mas eu tô vindo aqui para. Cara, façam isso. Uma segurança enorme, tá? Identifique o que vai vencer até outubro. No mínimo, tá? Ou que não só vai vencer, mas ó, tem uma nova ata que eu não fiz antes, mas eu queria fazer agora. É necessário fazer agora. Tá? E abra os processos correspondentes. Primeira coisa. Faça a mesma coisa, eu faria, tá? Com os contratos continuados, ou os novos contratos que eu quero fazer, que eu preciso fazer até outubro. Tá? E abra os processos. Vou fazer uma micropausa aqui. Porque, e vou dar um alt tab para pegar aqui uma colocação da Denise Helena. Denise, não te conheço, tá? Virei aqui teu fã. Por quê? Porque, cara, você fez uma colocação muito inteligente, tá? O que, que o decreto fala? O decreto, ele está colocando aqui, peguei meu, meu celular e tô vendo aqui, ó. Essa opção, publicitar pelas leis antigas, que vão estar tá revogadas aqui há dias, tem que estar tá formalmente indicada no processo administrativo. Então, aqui você tem a opção tosca, bruta, você abrir o processo. Em cada processo, você vai colocar um despacho, um expediente. Aqui não está sendo colocado o nível de exigência que, por exemplo, está numa, numa manifestação prévia da técnica do TCU. Tipo assim, tem que estar tá no ETP, tem que estar tá no TR. Se você começou o processo, está no ETP. Estudo técnico preliminar, você pode colocar no ETP a opção, você pode colocar no TR, mas o que o decreto exige é que haja uma indicação formal, um despacho, um expediente, uma decisão. Né, considerando. ó, que bonitinho, vou editar, tá? Considerando né, a interpretação do artigo 191 da lei e o decreto de hoje, que foi expedido, né? Registra-se formalmente que a opção né, de licitar. O objeto deste processo pela Lei 8.66, 10.520, etc. Pronto, está lá. E a autoridade competente, cada ordem tem que ver a sua realidade, quem é essa autoridade que tem a competência para fazer essa opção, está no processo. Beleza? Tá. Então, vamos lá. Eu peguei aqui... É, deixa eu ver. Centro Paula Souza. Denise, cabeção você. Parabéns. Então, um jeito é esse, tá? Um jeito é esse, você abrir, cara, eu consegui ver, aí tudo que vai vencer, tudo que, cara, eu tenho aí 20, 30, 40, 50 processos. O jeito que não vai dar nenhuma polêmica, macio, mas meio trabalhoso, é eu pegar cada processo e fazer um expediente em TR, em ETP, ou num despacho, assinado e chancelado pela autoridade competente, fazendo a opção deixando claro qual a lei que optou, tá? Tudo bem? Deixando claro. Eu optei, poxa, é uma concorrência, eu vou pela lei 866, é, é, cara, né, um pregão, já deixa claro a lei que optou. Cara, eu não sei direito. Então, pela lei 866, 10,520, combinada com, porque pode aplicar uma aplicação subsidiária, às vezes, pela 866. Tá, mas faça a opção, faça a opção. Bacana. Outro modo... Que tem é você abrir os processos, abrir mas eventualmente você não precisaria fazer um expediente para cada processo tá para cada processo você pode ter, por exemplo um ato, uma decisão uma portaria da autoridade competente dizendo, olha os processos né, abertos até 31 de março Vão ser licitados aqui, que estão abertos. Tem que estar tá aberto, tá? Ele tem que estar tá aberto. Não basta estar tá num plano de contratação, coisa que a gente vai tocar aqui ainda. Ele tem que estar tá aberto. E colocar, olha, os processos aqui autuados já em fase de instrução até 31 de março, aqui no órgão, eles vão ser licitados pela 8.6 ou 10.520, conforme o caso, no que couber. Pronto. Pronto. E aí você vai a pensar em cada processo uma cópia dessa poetaria. Ocorre que essa portaria tem que sair assinada até o dia 31. Então, na verdade, você aplicou uma regra distributiva da matemática, né? Você pode fazer a opção em cada um do processo de maneira apatada ou fazer uma opção geral, tá? Por exemplo, no meu órgão que eu trabalho, né? a Câmara dos Deputados, está usando a mesma lógica que o decreto de São Paulo. Mas vai ter um ato do uma decisão do diretor geral que vai dizer isso aí. E aí em cada processo você vai ter que colocar. Entenda, é em processos já autuados e já abertos, já protocolizados em fase de instrução até o dia 31 de março. Tudo bem? E aí você tem que também tem que ter essa decisão importaria em um ato, o que for é o caso, aí interno, também até o dia 31 de março. Tudo bem? Ambas as considerações, ambas as modelagens se adequam ao decreto. Eu não tenho nenhum receio aqui de fazer ao vivo, tá? Nenhum, nenhum, nenhum. Até acho que é uma marca nossa da comissão e vai ser assim, cara, para a gente poder pensar junto, como cidadão. Eu peguei aqui uma deixa da Denise e falei. Queria aqui, tá... Ó, podem discordar de mim. E a gente vem e depois volta segunda-feira e dá orientação derradeira. Mas eu queria chamar a Luciana e o Fabrício. Ai, que vergonha. Se vocês podem abrir a câmera dentro do possível, se vocês vêm a priori. Não é um comprometimento institucional, não. Tá? Nada disso. Mas a priori, vocês veem alguma mácula no que eu falei? Fabrício? de cada vez. Um de cada vez. Eu acho que só destacar assim a, a questão da, de ser um processo com instrução já iniciada, né? Perfeito. porque isso, o que vai dar segurança jurídica quando vier um crivo, por exemplo, do controle externo do Tribunal de Contas, é de que já foi feito alguma, algum início de instrução que mostra que, que a etapa preparatória já começou, acho que é, é nesse sentido. Concordo, concordo, Fabrício, vai dar mais segurança jurídica, tá? E, né, obviamente, a gente tem aí, nem que comece, cara, uma designação de uma equipe de planejamento, né, começar a esboçar um TR, começar... A gente não tem aí uma, uma exigência tão contundente de ETP para as leis antigas, mas começar, de fato, alguma coisa da instrução. Então, é Fabrício... Que... Só recomendo essa, um pouquinho de cautela, porque como são assuntos muito novos, a gente ainda não sabe qual vai ser o posicionamento dos órgãos de controle. Então, assim, evitar artificialidades no processo. A administração tem que seguir a, o curso natural das contratações, do que, do que tem feito. Então, é isso mesmo. É abrir o processo e fazer a opção. Mas, assim, então... Luciana, perfeito. Então, aqui, ó, fazendo conjunto com vocês. E, de novo, cara, eu não, tem, eu não sei nada, né? Eu estou muito bem amparado aqui pelos colegas. Uma orientação possível, tá? Que é, a gente pode até formalizar no comunicado é o processo tem que estar tá aberto até 31 de março com a instrução iniciada. E aí, eventualmente, pode-se ter uma situação aí, um ato, ó, os process... um ato lá do diretor, ah, alguma não coisa. Não tem problema, não sei. Tá? Mas não vamos, não vamos, galera. Galera do bem. A Luciana, ela foi perfeita. Cara, não vamos tentar usar de malandragem, tá? Ah, não, vou dar um jeitinho para usar, cara, porque eu não sei o quê. Não, vamos lá. Vamos começar a instrução. Começar a instrução. Porque depois vem, cara, não sou uma auditoria, mas não vamos lá, não. Vamos tentar começar essa instrução. Tudo bem? O mais importante, o mais importante é a gente zelar para não ter solução de continuidade. O que é solução de continuidade? Eu não consegui contratar. Porque, cara, não tem regra, não tem não sei o que, não sei o que. E eu não fiz essa opção antes. Então, se planejem. Obrigado, Luciano e Fabrício. É isso, né? Falei muita besteira? Só um pouco, né? Tá? Mas ela é uma segurança grande. Valeu, galera. Obrigado, viu? Então, é isso, viu? É isso. Então, né? vocês podem fazer isso daqui, tá? Tem até aqui uma, um, um último slide que eu iria mostrar para vocês e mostro, mas eu vou fazer, obviamente, a complementação verbal. né? O último era, se pedir uma portaria, uma resolução, uma decisão do dirigente do órgão ou autoridade competente, optando nos processos com instrução iniciada. tá? Oceana, Oxalá, amei a você. A instrução tem que estar iniciada, não é simplesmente protocolizou e potou esse despacho. Tá? Tem que ter alguma ação de planejamento já feita. Até 31 então, de março, a polícia pelas leis antigas. Tá bom? Eu acho que fica um pouco mais fácil aqui. Tá? O desígnio especial desse daqui, tá? Acho que tá claro para todo mundo. Tá? Fernando, já falei aqui da, da portaria federal, tá? Beleza. Tá? Na prática, em sua fase preparatória, uma com X que é conveniente. André, é exatamente o que a gente tocou, tá? Você não está no ETP, ETR, mas pode ter, cara, um ato ainda preparatório, cara. Você está designando uma equipe de planejamento, você está começando a fazer alguma coisa, entendeu? Tá, você não pode... Às vezes você não tem um TR pronto, mas tem que colocar algum artefato, tá bom? Beleza? Então, acho que isso aí ficou mais claro. Na dúvida, na dúvida cara, na insegurança, tem que começar e ter algum tipo de documento interno além da opção. Ponto. Bora lá, tá? É uma outra coisa para falar para vocês, como a Luciana já tocou, é que na próxima semana vão estar tá sendo expedidos mais orientações e mais decretos aí em termos de normas e sistemas. tá? Existe uma orientação e existe uma intenção do Estado em aderir ao Compras.gov.br, Compras.net, tá? que já teve aí um investimento histórico maior, já está com mais funcionalidades para operar a nova lei de licitações. No entanto, isso jamais significa que a gente vai estar tá saindo da BEC, tá? não tem essa, essa decisão, o ideal é você aproveitar o melhor mundo, tanto do, da BEC quanto do Compras, e isso vai se dar, não é em março, não é em abril, não é em maio, é uma coisa que demora tempo. Então, eu vou passar daqui a pouquinho a palavra para a Rita, para ela falar da prontificação da BEC para a nova lei de licitações, tá? do pregão, da dispensa. E nesse momento, talvez eu pare um pouco por aí, para a gente ter aí, talvez, um ato já consolidado, a gente trazer novidades para a próxima semana. O que, que eu posso dizer? Não está sendo exigido e não vai ser exigido para ninguém do Estado exigido, tá? Que se use o compras a partir de 1 de abril. Não é. É uma, um esforço, tem que fazer integração do Estado, tem que fazer treinamento, tem que fazer muita coisa. Então, permanece, sim, o uso da BEC, em especial no que ela for desenvolvida. Rita, queria te chamar para você falar um pouquinho, tá? talvez não entregar tudo, não é entregar, mas falar um pouco do que foi prontificado, das homologações, tudo da BEC, nesse curto prazo, até o final desse mês. Contigo. Renato, primeiro, só queria corrigir um ato falho meu, inicial. Eu falei das parcerias, tudo, esqueci de mencionar a toda a equipe da CCE, porque a gente tem a, não só a BEC como todos os nossos sistemas acessórios e nós temos uma equipe aí bastante dedicada, um pessoal que se dedica mesmo para as coisas acontecerem. Então, agradecer aí toda a equipe da CCE que faz isso acontecer. Então, vamos lá, Renato. Tem uma outra questão ainda no quesito transição que eu acho bastante importante, que principalmente os usuários aí da BEC e do sistema, né, do Cia Físico, eles devem estar preocupados. E como eu farei, né, porque o, o Dr Fabrício, você e a Luciana explicaram bem o cuidado que a gente tem que ter no sentido de não burlar a lei. E o sistema, como que eu farei? Então, onde nasce? Ele nasce na oferta de compra, que é no Cia Físico. Então, isso também, para os usuários, para acalmar todo mundo, vai estar disponível para vocês. Nós estamos em fase final de homologação da transição dessa lei, ou seja, quando você selecionar uma dispensa de licitação, vai ter a opção se vai ser pela 866 6, ou pela lei 14, e isso vai acontecer também com o um pregão. Então, esse marco temporal ele está acontecendo também em termos de sistema, então ela, ela ele vai estar disponível para vocês... A partir de 1º de abril, inclusive, para selecionar de acordo com os ritos processuais que vocês fizeram. Então, o sistema vai estar de acordo, vai dar continuidade com o que vocês fizeram no processo. Ah, então, notadamente para quê? Para as regras que a BEC tem, que é a dispensa de licitação e o pregão. Isso ocorrerá também em razão da nova lei. Então, o que começar com essa lei, ele termina na BEC com essa lei, né? termina digo, o rito processual porque a gente não vai fazer combinação de lei, né, de ritos, que a própria lei assim proíbe. Então, se vocês começarem uma dispensa de licitação pela 866, ela vai terminar, né, ela vai se afiência físico, vem para a BEC, negocia com o rito da 866. Se escolher a opção da lei 14, a partir da data em que será permitido, ela também seguirá por esse rito. Então, estaremos disponíveis nas duas leis, tanto da lei anterior, né, 866, 10.520, porque o convite deixará de existir. Então, manteremos aí o que? A dispensa de licitação para aquisição de bens e entrega imediata, tanto para a Lei 866 quanto para a Lei 14, e o pregão, tanto pela Lei 10.520, pela 14, e o CIAFISCO também já devidamente ajustado, parametrizado, para que as próprias unidades compradoras, de acordo com seus processos, com seus ritos, consigam prosseguir de acordo com o que selecionaram lá inicialmente, para não dar essa questão da descontinuidade que a gente tanto comenta aqui no nosso dia a dia. Eu acho que esclarece bem também essa questão de como a gente vai continuar, porque se eu começar o processo com uma e terminar com a outra, eu não posso, né, ilegalidade. Então, os dois sistemas estarão parametrizados em continuidade com as leis que as unidades selecionaram por utilizar, tanto a lei anterior como a atual, no Ciafisco e na BEC. Eu acho que atende a expectativa de todos no sentido do que vai estar disponível para a gente utilizar e como a gente vai utilizar, né, Renato? E tá, eu acho que é isso, tá? É, obviamente, pode ficar, Rita, eu não queria que você saísse, não, tá? Se puder ficar comigo aqui, é, eu acho que, que é isso que a gente tem para hoje, tá? O que, que acontece, cara? Eu até falando aqui, combinando, né, com, com o Denis, queria também nesse momento pedir para o Denis se puder abrir a, a, a câmera, né? O Denis vai estar responsável aqui, obviamente, também, para fazer todo um plano de comunicação super especial aqui, né, para a gente conseguir dar, dar cabo. E uma coisa... Galera, olha só. O papo aqui é muito reto com todo mundo, entendeu? Todo mundo. Ficaram com alguma dúvida? Mundo ideal. Ideal é, no TR do processo, você dizer, eu opto por licitar por tal lei. tá? Mas, às vezes, você não vai conseguir chegar no TR de todos os processos que eu falei. Entendeu? Você não vai conseguir chegar. Então, a gente tem que achar uma solução de contorno para que não seja uma burla, simplesmente, que você tenha instrução iniciada. E é essa solução de contorno que a gente vai tentar achar. Aí, ah, eu conto muito aqui com a equipe da comissão, a gente abrir um processo né, dialógico e, na segunda-feira, a gente trazer um, um feedback de onde pode ser do modo mais otimizado isso daí. Tudo bem? É, é isso. Mas agora, não se preocupem não, porque ninguém vai ficar parado. Todo mundo já tem a sua lição de casa, que é listar e identificar os processos que teriam que estar contratados até mais ou menos outubro tá? desse ano. Por que outubro? Porque a gente espera que até depois de outubro, cara, as coisas já estejam aí, a gente consiga fazer contratações de uma maneira mais tranquila, então, instruir processos já de uma maneira mais segura pela lei nova. Faz sentido, Denis? tá? Tudo bem? Então é isso. Alguém colocou aqui o tema de abertura de processo, tudo eu preciso ver, até mesmo que eu preciso entender, tá? Confesso, confesso, claramente, eu ainda possuo alguma simetria de informação natural, de como que vocês no estado instruem algum tipo de processo. Mas, galera, segunda-feira, Denis, já pedindo para vocês, já tem um agendamento para segunda-feira, preferencialmente de manhã, tá? Se puder, a gente voltar aqui e falar Tá? dá mais orientações, e isso aqui vai ser uma coisa totalmente natural. Tudo bem? Galera, já falei aqui, né? já estamos andando mais de uma hora de webinar, obviamente teve um começo mais demorado tá? sobre é, as apresentações funcionais, mas eu queria nesse momento aqui, já abrir a palavra aos participantes aqui para alguma consideração final que seja necessária. E vou começar justamente por você, viu, Denis? que você acabou não falando menos tudo, então eu abro para você. Muito obrigado, Renato, acho que não, não tem muito a complementar, acho que a gente já passou bastante informações para que os órgãos de compra, acho que ver 1.600 pessoas aqui participando é importante, dialogando, dando orientações, explicando nesse complexo momento, acho que tanto você, a até os nossos colegas procuradores já deram várias informações e é isso, vamos se organizar, então vamos preparar mais uma web para o webinar para segunda de manhã e vamos tentar até cooptar essas informações que estão chegando aqui. É, muitos têm meu e-mail por causa do fórum que a gente fez ano passado, se tiver dúvidas, que a gente de repente consegue ir organizando para ir tirando essas questões. Vou conversar com o pessoal da PGE, doutor Luciano, Fabrício, doutor Obara para ver sobre esse ponto que eu estava falando da etapa do processo também, para a gente poder deixar mais claro eventualmente, como você sugeriu, fazer um comunicado. Mas acho que tem um pouco de tranquilidade, acho que agora a gente tá conseguindo acalentar o coração das pessoas e vamos aos poucos organizando aí o trabalho. Não, Obrigado. não é acalentar o coração, é terror e pânico, rapaz. Aqui é terror e pânico. Cara, a gente tá Paca aqui na mesmo então, tá, para encarar essa tempestade, passar a serenidade e guiar todo mundo, cara, e Eu aprender perfeito. com todo mundo. Tá? É isso. Se preocupa não. Vocês têm que estar tá preocupados, todo mundo aí, tem que estar tá preocupado porque a gente também tá. Mas a gente vai estar tá correndo e vindo aqui e vai indicar caminho para todo mundo. Que tá? Passar pra você. Ai, Renato, terror e pânico é ótimo, é o que eu estou sentindo agora, tá? Então, <risos> gente, é isso, A gente essa, acho que essa comunicação agora a gente está se aperfeiçoando cada vez mais, tudo é aprendizado, né? por exemplo, no meu primeiro webinar, confesso que para iniciar a gente fica bastante nervoso, mas a ideia é essa, tudo que a gente vai fazendo a gente vai comunicando, então aí traz tranquilidade para todo mundo né acho que o caminho é esse é a gente comunicar mais divulgar então fiquem atentos aos, aos canais tanto da escola quanto da beck para ver o que tá acontecendo porque a gente vai melhorar bem aí a nossa comunicação e o empenho e dedicação que toda essa equipe tem, sempre teve todo mundo que tá aqui e também as unidades compradoras do estado que a gente sabe que elas lutam aí diariamente para deixar tudo de pé não é fácil não nós conhecemos aí a rotina delas então, acho que é nesse sentido que a gente está preparando o que for assim, melhor e comunicando mais para que vocês tenham mais segurança também para trabalhar no dia a dia. Show de bola. Passo também a palavra aqui aos colegas, né? mais uma vez agradecendo demais aos colegas da PGE, Luciana e, e, e Fabrício. Renata, assim como a Rita, esse também é meu primeiro webinar, também fiquei bastante nervosa, Rita, mas estou muito feliz com o resultado, eu acho que é isso aí, não basta fazer, a gente tem que mostrar, tem que ser transparente, e assim, está todo mundo junto, e no final vai dar tudo certo, é só a gente manter, respirar fundo, manter a calma e serenidade, é, vai ser um sucesso, se Deus quiser. Show de bola, Luciana, e eu falei terror e pânico, galera, cara... Mas eu falei isso aí, eu asseguro, asseguro mesmo que a gente vai passar essa transição no Estado e vai virar case de sucesso. Cara, assegura isso aí. Fabrício, desculpa contigo. Bem, eu só tenho agora, neste momento, para agradecer, agradecer a participação na comissão, a participação também nesse webinar, e a gente vai ter agora o próximo webinar que, que vai voltar aqui nos pontos que geraram mais dúvida aí de o que, que é o... Da instrução necessária para dar uma segurança de que é algum parâmetro que também seja reconhecido como, como robusto pelo órgão de controle, né? E a gente volta nesse tema na segunda-feira. Eu queria só agradecer, então, é, a presença de todos e, e também da comissão. tá ah, ótimo, ótimo. Assim, agradeço mais uma vez vocês. E também passar para os colegas, né, aqui, mais uma vez, Célia, não sei se alguém quer fazer alguma consideração final aqui, por favor, sintam-se à vontade. Oi, não, só agradecer mesmo essa parceria, a confiança, e dizer que o time está aí todo empenhado e que vamos alcançar, sim, o nosso objetivo. Muito obrigada mais uma vez pela confiança aí no nosso trabalho. Show de bola. Galera, então eu aqui, eu, eu queria agradecer muito, não só a comissão, tá? De verdade, cara, vocês são incríveis mesmo. A gente vai sair do outro lado da melhor forma, não tenha dúvida nenhuma disso daí. As 1.600 pessoas que continuaram do começo ao fim aqui, né? Começou com 900, chegou a 1.600 e tanto. Mais uma vez, eu faço o apelo de divulgarem esse conteúdo. E, cara, vocês foram, assim, 1.600 pessoas extremamente respeitosas, assim, muito, muito, muito. Não só, eu não esperava que ninguém fosse xingar, né? Aqui no, no chat. Mas, cara, muito respeitosos. Assim, uma fala que deu para a gente ver. A gente, cara, vai pedir para a equipe fazer uma extração do chat para a gente ver as dúvidas e etc. E estaremos de volta aqui na segunda-feira. Tudo bem? Sempre com uma coisa muito aberta com vocês. Última coisa que eu queria. Eu queria assim, de, cara, mãos, assim, juntas, tá? Agradecer uma acolhida que eu tive, agora é Renato, pessoa física, tá? Que eu tive na Unicamp, na semana passada, passado a quinta-feira da semana passada, uma das nossas colegas, colega, servidor público é colega, nossa colega, que tá aqui no chat, a Lina Nakata, ela me recebeu junto com o reitor, junto com o corpo lá, diretor da Unicamp, que é uma cidade, me surpreendeu, mais de mil pregões por ano, hospitais, tudo, e, cara, me recebeu, eu queria parabenizar de público a Unicamp pelo patrocínio da Cúpula para essa transição, o comprometimento, tá? Mais uma vez, eu me coloquei já à disposição para poder acompanhar tudo, tem muita, Unicamp, depois que fizer essa transição, vai virar certamente um case de sucesso, em especial você, Lina, segue aqui o registro do meu agradecimento, tá? Do fundo do meu coração. E é isso, galera. Fiquem bem, tá? Fiquem com Deus. Deixa eu ver. Beleza, beleza. Ó, o Estado está preparado? Joeb. o Estado está preparado? O Estado vai estar, sim, vai virar case de sucesso. Não tenho dúvida. Galera, fiquem com Deus. Mais uma vez, obrigado. E até segunda-feira. Fui.